Você conhece alguém que tem síndrome do pânico? Já ouviu falar sobre isso? A síndrome do pânico é uma doença descrita, categorizada dentro das nossas classificações médicas, da Organização Mundial da Saúde, da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, que divulga o tão famoso DSM, da SIGA inglesa, Diagnosis of Statistical Mental Disorders, que, ao longo da nossa trajetória, que inclusive, curiosamente, foi uma das grandes condições médicas que popularizou os tratamentos em saúde mental. Porque a assim, síndrome do pânico, né, dentro dos transtornos chamados ansiosos, é uma doença que, quando a pessoa a desenvolve, ela muito raramente vai deixar de procurar ajuda porque a grande característica, ou o grande sintoma que faz com que a doença se faça presente na vida das pessoas é a sensação abrupta, chamada paroxística de um mal estar muito grande geralmente relacionado a um a uma sensação física taquicardia, bater rápido do coração respiração ofegante, tremores, sensação de desfalecimento às vezes esse escurecimento da visão, às vezes sentir que o, o meio ambiente está mudando, com outros alguns sintomas de mal-estar, e, junto disso, percepção consciente relacionada a essas sensações, de que você está podendo morrer, perdendo o controle, ou às vezes ficando louco, e que faz com que 90, 95% das pessoas vão procurar algum tipo de atenção em saúde. E geralmente vão ser nos pronto-socorros, ou vai ser no cardiologista, vai ser nos clínicos gerais que elas vão procurar ajuda, para daí se fazer todas as investigações, porque muitas doenças clínicas podem, nas suas manifestações psíquicas, leia-se, problemas de coração, problemas de glândulas, tireoide, quadros às vezes infecciosos, enfim, uma série de problemas é, de ordem física que não são primariamente psiquiátricas podem dar sintomas ansiosos, como a síndrome do pânico. Feitas as avaliações, começam-se os tratamentos, as indicações terapêuticas, enfim. Mas, conversando aqui com a minha equipe também, uma das coisas mais importantes para a gente detectar, ou para a gente pensar, é que a ansiedade ela está dentro, né, ou faz parte desse complexo. E aí a pergunta, a ansiedade pode desencadear pânico ou não? Pode! Tá? Porque a ansiedade, eu já falei nisso, sobre a ansiedade, em alguns vídeos do meu canal, vocês vão na minha biblioteca... Eu falei sobre ansiedade de modo genérico, ela é uma emoção, ela é uma sensação que o nosso corpo desenvolve pela natureza que nós temos, de diálogo, correspondência com a realidade e preparação para as situações com as quais nós estamos lidando. Vocês se lembra está lá no meu vídeo sobre ansiedade, que a ansiedade tem a ver com anseio, aquela né, espera. E a ansiedade, ela se torna patológica quando ela é uma espera sem nome. E aí, meus amigos e minhas amigas, vem a crise de pânico que traz um mal-estar muito grande. E nos, na sequência da doença, de como ela se desenvolve, muitas pessoas ficam com medo de ter uma nova crise. O nome que nós damos a é esse medo de ter uma nova crise, com ansiedade, porque ansiedade, lembre-se, é algo que direciona a nossa, ação pra uma, pra nossa atenção para uma ação. Se chama ansiedade antecipatória. É uma ansiedade que antecipa o evento. Então, pessoas que não tiveram pânico, elas podem eventualmente desenvolver o pânico, porque a ansiedade... Como está também nos meus vídeos, elas podem funcionar como, e eu falo isso muito para pacientes e alunos, como se fosse a nossa temperatura do corpo, e nós temos uma temperatura, consequentemente tem ansiedade não é necessariamente doença, mas ela pode ser algo que pode crescer, crescer, crescer e de repente desembocar na síndrome do pânico ou no ataque do pânico. E passado isso, ela passa naturalmente a temperar a nossa realidade, porque a ansiedade ela funciona como essa temperatura que está descontrolada e pode estar associada ou não às crises de pânico que as pessoas vêm a ter. Então, resumidamente, o transtorno do pânico é um transtorno dentro das doenças, dentro dos transtornos de ansiedade, ela é categorizada como transtorno de ansiedade, ela é vista como um transtorno ansioso também e tratada dessa forma, que aí o tratamento pode ser muitas vezes farmacológico, medicamentoso, psicoterápico e com outras abordagens. E é importante também, a atividade física ajuda muito a regular a ansiedade do nosso corpo. Marcos de Mora México médico psiquiatra, falei um pouco sobre pânico, ansiedade, espero que vocês tenham gostado, visite a minha biblioteca, os likes, e vamos fazer crescer o nosso canal. Muito obrigado.